O coronavírus, mesmo depois de você vencer o COVID e achar que está tudo bem, não. Em média, por 90 dias, muitos pacientes ainda apresentam sequelas e algumas são sequelas graves, como eu falei. A principal sequela é o comprometimento dos pulmões, que quando o processo inflamatório pulmonar é muito intenso, existe um risco da temida fibrose pulmonar. E olhe só, o paciente que tem o seu Covid resolvido em duas semanas, em 15 dias, a inflamação pulmonar, o comprometimento dos pulmões pode perdurar, durar até 90 dias. E neste momento, logo que termina o Covid, inicia-se, você deve procurar o seu pneumologista para fazer o que nós chamamos de protocolo da síndrome pós-Covid, exames laboratoriais específicos, exames de imagem, pode ter comprometimento cardiológico, de vísceras e especialmente dos pulmões. E hoje nós temos medicamentos que ajudam a diminuir essa inflamação, diminuir o, compro o comprometimento pulmonar e principalmente evitar talvez a mais temida consequência, sequela do Covid-19 ou da Covid-19, que é a fibrose pulmonar. Uma doença crônica, incurável e que pode comprometer o seu pulmão para o resto da vida. Portanto, isso é a síndrome pós-Covid. Sinais, sintomas, queixas, comprometimento de órgãos que surgem após a resolução e o final da Covid, especialmente os os pulmões para finalizar quando você conhecer alguém se você teve covid e que a pessoa não recebe orientações e não é comum receber mesmo as unidades de saúde os hospitais poucos médicos conhecem e têm habilidade para lidar com a síndrome pós-covid ao terminar o seu COVID, você teve alta já não tem mais a doença Procure o seu pneumologista, venha fazer o protocolo pós-Covid para que você possa ter o diagnóstico bem feito e principalmente evitar a principal complicação da Covid, que é a inflamação pulmonar e eventualmente evoluir para uma doença crônica que é a temida fibrose pulmonar. Eu espero que tenha colaborado com mais esse vídeo, trazendo informações importantes da síndrome pós-Covid. Um grande abraço e até o próximo vídeo.